Fala meu jogador, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso em 100 dias, de uma maneira muito simples. A Bet facilitou muito a nossa vida com a criação dessa liga aqui, né, essa liga de futebol virtual de... que são todos os jogos no mesmo horário. Eu já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Antes, já sabe, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, comenta os vídeos. É, curte o vídeo que isso me ajuda, me ajuda bastante. Fechado? Bom, bora aqui para o vídeo. A primeira coisa que a gente vai entender é o conceito. A gente vai pegar R$ a gente vai transformar em R$ 5,50, a gente vai pegar mod de moeda de 1,10. Aí no dia seguinte, na entrada da seguinte, você vai pegar esses mesmos R$ 5,50, vai virar R$ 6,5 e por aí vai. Lembrando que se em qualquer momento se isso der errado, você vai perder R$ para o que você começou. Ou, por exemplo, se você quiser. Começar com 10, só para mostrar aqui para vocês. 10 reais no primeiro dia. Aí você vai ganhar 1 real de lucro. Você pega esse 1 real e continua. Que aí, quando você errar, se você errar, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Mas, voltando aqui com 5 reais, olha o que acontece em 90 dias, na verdade, em 92 dias, dá 30 mil reais. Em 3 meses, 30 mil reais. E aí, vocês acham que vale a pena ou não? Qual que o acredito mais fácil a gente fazer isso? É isso aqui, ó. A gente vai vir para cá, vai selecionar esse futebol novo aqui da Bet365, acredito que você não já tenha visto, se você não tenha, não. acredito que você já tenha visto, caso você ainda não tenha, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma tradição, na verdade, na Inglaterra, que eles jogam, se eu não me engano, é dia 26 de, de, de dezembro, tem todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário, e a Bet criou isso. Só que isso, na minha visão, é um facilitador tremendo aqui para a gente. Então a gente vai selecionar o próximo jogo, esse aqui já vai começar, então eu vou minuto 42 já vai começar, então eu vou selecionar o minuto 45, que é para dar tempo da gente fazer. Você vai, aqui está na aba de resultados. A gente vai vir selecionar aqui gols, mais ou menos. E a gente vai procurar os dois jogos que tá, estão com a ordem menor de sair um gol. Então, no caso, o nosso jogo vai ser Leicester e Newcastle, está com uma ordem de 1.5. E o próximo jogo vai ser... É, Arsenal, né? E Burnley. Então, fechado. Então, um odds de 1.10. A gente vai colocar R$ reais. Estou fazendo aqui a minha aposta. E vamos esperar o nosso jogo começar. Eu vou pausar, pausar o vídeo aqui. E assim que o jogo começar, eu volto para gente, a gente acompanhar. Bom, galera, faltam uns 10 segundinhos aqui para começar. Lembrando que o nosso jogo é o do Leicester e o do Arsenal. Então vamos ver, a gente precisa que saia só um gol em cada um desses jogos, que é para gente pegar o nosso green. Então ele vai atualizar aqui, e aí a gente vai ver. Bom, vamos lá, fechou aqui os mercados. Vai começar aqui, ó, o Arsenal, é esse aqui que eu tô passando o mouse, quando é vocês verem, e o Leicester, a gente precisa que saia um gol em cada um desses jogos para a gente pegar o nosso ring agora aquele bom e velho aguardar vamos lá, Leicester e Arsenal, ainda 0x0 os jogos vamos lá esperar deve estar acabando o primeiro tempo do Arsenal já saiu Agora é só o do Leicester sair mais um golzinho aqui e a gente já pega o nosso green. Tem outro mercado bem legal também que dá pra gente explorar nessa estratégia. Mas aí eu vou, vou validar e aí eu trago para trago vocês. Bom, vamos lá, só falta do Leicester. Saiu, bateu, tá vendo? Todos batem, bate muito esse mercado do goals, de gols. Então tá aí. Primeiro dia aqui tá feito. É, 10% tá na conta, não tem muito mistério, é bem simples, bem simples mesmo. Bate bastante, a gente vai pela lógica, a gente vai no mercado. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 jogos. A gente vai nos dois jogos que tem mais chances de bater. E foi o que aconteceu. Eu acabei de fazer 10%, mostrando aqui para vocês. Agora manter essa consistência por 90 dias, que vocês viram aonde chega. Fechado? Valeu, abraço!